Olá meus amigos e minhas amigas, um forte abraço a todos vocês. Hoje nós vamos trabalhar aqui na minha horta e eu vou, eu vou renovar aqui a terra. Comprei aqui bastante saco de adubo, gente, e eu quero fortalecer essa terra. A gente vai tirar um pouco da terra antiga e vai pôr um adubo novo, por quê? A gente vai plantar coentro e também a gente vai plantar oface. Vamos ver se tudo vai dar certo. Gente, eu estou preparando aqui... A minha caixa d'água, a bomba já chegou. A gente vai, a, vai bombear a água lá debaixo da caixa grande que tá cheia com água da chuva. Para cá aí, dessa caixa, a gente vai aguar as plantas. Tá bom, vamos com a gente. Vou mostrar para vocês como é que tá aqui minha plantação. E eu pretendo renovar a terra para que a plantação fique melhor. A horta, alface, coentro, cebolinha. Vamos aí com a gente, vamos lá para o vídeo que o vídeo vai ser bem legal, gente. Olha só aí, pois então, eu vou precisar de bastante adubo, porque a gente temos aqui uns copos de leite, as folhinha quebrou aqui, a gente vai renovar. Temos aqui outras plantinhas: aqui a, a, a babosa, ali nós temos ali um capim de evacideira que está muito bonito. Aqui nós temos aqui um coentro aqui, que está, está aqui crescendo ali também. E todos eles notamos que precisa de um adubo aí. Aqui nós temos essa caixa aqui, ela estava aqui, gente, no lugar dessa caixa d'água. E aqui a gente vai encher essa caixa d'água e colocamos aqui um registro. Vamos para uma torneira para a gente aguar essas plantas. Toda essa água, gente, vai vir desse telhado ali, ó. A gente já comprou também a calha, tá para chegar e aí temos ali o pé de limão, aqui temos um pé de maracujá, que a lagarta aqui atacou um pouco, a gente andou aí, a gente andou espantando elas, mas o, o objetivo hoje é trabalhar com esse esterco, gente. Eu comprei esterco de gado. O esterco de gado para mim é o melhor. Compramos aqui bastante saco. Compramos aqui um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito saco, e aqui as caixas d'água tá aqui. Ali temos aqui o um pé de. um pezinho de romã, né? E ali temos um pé de folha de louro para pôr, pôr em feijoada E aqui temos um, um pé de salsinha né Aqui nós temos aqui um pé de, de hora para nove que vai ser mudado Aqui um pé de chuchu gente Esse pé de chuchu aqui ele vai crescer aqui ó, E ele vai para esses fios Esse fio aqui ele vai para o telhado Onde tem umas cabaças ali ó As cabaças já estão secando ali ó E a gente vai pôr para lá Aqui nós temos o nosso guaco que você já conhece essa babosa aqui, ela estava aqui onde tá essa caixa. A gente removeu para ali. E aqui, gente, a gente vai... Temos aqui um pé de goiaba, né? E aqui a gente vai pôr o esterco novo. Eu tinha plantado coentro aqui dentro. Porém, gente, eu vou... Aqui eu tinha feito um adubo aqui legal. Até eu fiz um vídeo. O coentro tá começando a nascer. Mas eu vou aproveitar e eu vou pôr adubo aqui. Se nascer pouquinho, depois a gente planta de novo. Aqui, gente, tinha pneu. Como os pneu era pequeno eu coloquei essas caixas porque eu precisava daquele lugar ali, ó. Pra quem não conhece, gente, isso aqui é um pé de coco babaçu ó. Palmeira, coco-babaçu. Isso aqui eu trouxe, tá, faz bastante tempo. Ele é pra estar tá maior, mas eu fiz um, um. Eu tirei de um lugar pra outro. Aqui tem um pé de mamão. Olha como é que tá, gente, esse pé de mamão aqui, ó. Maravilha, ó. Focalizou aqui, não tá um pouco meio ruim aqui, mas. Mas eu vou, vou ver aí. Olha só, olha só aí, ó. Mamão está aqui, ó. Cheio de mamãozinho. É porque o sol tá. A claridade não está deixando. Olha que show de bola, gente. Bastante mamãozinho maduro. É, eu deixei para os passarinhos, mas eu tenho que tirar alguns, né? Porque os passarinhos não vai dar conta. Esses mamões, gente, é uma delícia. Olha só. Aqui em despejo aqui, gente, o adubo aqui, ele tem bastante capimzinho, né? Então aqui é só para isso aqui, ó. A terra já estava boa, gente, e agora vai ficar tá melhor ainda. Então nós vamos mexer aqui com terra. Não pode plantar só no adubo, porque vai queimar o coentro. Então aqui nós fazemos isso aqui, ó. Aqui acabou. É Aí depois daqui, gente, misturado, a gente, vai, a gente pega daqui e vai pôr nas outras plantas para fortalecer. Vamos ver como é que vai ficar isso aqui. Olha só que maravilha. Ficou de bola, é. Só mexeu aqui. aqui é um, Isso aqui, gente, é açafrão. Falaram um açafrão que eu... eu eu colhi o açafrão, bastante açafrão. Aqui tinha bastante, a gente colheu e plantou novamente. Aqui nós temos cinza aqui dentro. Mais açafrão aqui, ó. Eu já tinha plantado aqui açafrão. Agora já fica bom, hein? Mais aqui, ó. Mistura bem, ó. É maravilha. Pois então, aqui, ó. A gente encheu aqui tudo isso aqui, ó. Vai renovar bonitinho. Pegou este aqui daqui, ó, E fez essa... Encheu todas as vagas aqui. Pra ver se melhora aqui, ó. Então vamos aguardar aqui um dia. Agora nós vamos pôr de volta pra cá. Onde tava. Que eu tirei todinha pra cá, assim, ó. E agora vamos ver como é que elas vão ficar depois. Aqui do mesmo jeito, ó. Nós replantamos... Tiramos aqui, estava tudo lá. A gente tirou tudo aqui, colocou o esterco novo. E agora vamos aguardar aqui. Vamos molhar, né? Vai chover daqui a pouco. Aqui nós temos aqui um, um, um pezinho de coentro aqui, ó. Então esse aqui é só nós só cavar aqui, ó. Cavocou aqui, colocou ele, ele, ele dentro aqui, colocou de volta. Quando eu arranco coentro assim, gente, eu sempre arranco com uma pazinha assim para tirar com a terra, para me replantar, certo? que aqui um pezinho desse aqui dá para mim fazer bastante coisa. Até nascer os outros. Pronto, esse cebolinha lá na frente, ó. Uma, uma cebolinha bem fininha, ó. Olha como tá fininha aquela cebolinha. Essa cebolinha aqui que vocês estão vendo aí, gente. Era uma cebola que dava quase 2 centímetros de espessura. Bem grossona. O esteio ficou fraco, pois então elas minguaram, tá bom? E é isso aí. Agora aqui, gente. Do mesmo jeito. Aqui eu tirei um pouco dessa terra aqui, ó. Que é terra pura, tá fraca. Pra... É terra preta, mas tá sem. Sustância, né? Sem vitamina. Aí a gente pegou, tirou um pouco para misturar com o adubo e aqui agora a gente vai pôr um saco de adubo aqui e vai misturar, gente. Aí, o bom desse adubo aqui é que ele tem bastante capim dentro. O capim, ele, ele ajuda a ficar a terra fofa. Ó. Você viu? Ó? Tem bastante capim, então vai a, a ficar fofa. O adubo é bom. Ó. Isso aqui é ração que dá um pulgado, né? capim. E aí fica... Um pouquinho. Isso aqui é bom, gente, que vai... Ele vai virar adubo junto com isso aqui. Isso aqui é uma maravilha, gente. O certo é esperar uns 10, 15 dias depois que faz essa mistura para poder plantar alguma coisa. Lembrando, tem que plantar 50%. 50% de terra e 50% de adubo novo. Vamos lá, ó. Então aqui eu vou... Eu puxo a terra para cima aqui, ó. Puxo a terra para cima. Todinha. Aí eu volto, ó. Misturando. Faço isso aqui, ó. Até misturar bem a terra. Ó. Tem que ficar 50% assim, ó. Maravilha, hein? Show de bola mesmo. Aqui, olha só. Eu tinha plantado aqui um pezinho de mastruz. Aqui tem um, ó. Veio que eu arranquei com a terra. Então eu venho aqui, cavo do lado aqui. E tiro ele aqui com a terra. No que eu tiro com a terra... Ele não sofre, porque eu tirei com todas as raízes. Coloco aqui em um local, bem seguro aqui, enquanto eu faço aqui a mistura. Isso aqui é uma batata de, de planta, não sei se é copo de leite. É, um, é uma, um, uma planta mesmo, uma planta, aí fica aqui pelo meio. Então aqui é muito fácil. Aqui eu vou pegar essa, essa terra aqui, vou, vou jogar para cima e vou puxar aqui com, a, com, com esterco, Aí você tem que fazer bem assim, ó. Você tem que macetar para essa, essa terra ela quebrar e ficar junto com o adubo. Muito legal mesmo, ó. É assim que trabalha. Ó, 50%. Olha ó, como fechou de bola. E quanto mais você macetar, mais a terra mistura. Ó. Maravilha? Sempre quando eu renovo aqui a minha, as minhas plantas, eu também renovo a da minha esposa. Então eu vim aqui, do lado eu tiro aqui, ó. Tiro aqui do lado todinho aqui, ó. Essa terra velha, sem mexer na planta, nem nas raízes, tá bom? Procure ver onde estão as raízes. Então eu faço assim, ó. Tirei toda essa terra antiga aqui, ó. Aí depois eu faço isso aqui, ó. Eu viro aqui, sem. Sem mexer na planta. Tiro aqui, ó. Essa terra muito velha. Aqui, ó. As raízes ficou aqui certinha. Aí eu vou aqui e encho. E encho aqui, ó. 50%, né? Como eu falei. Põe aqui em cima. Faço isso aqui, ó. Eu sempre, quando eu gosto dessas plantinhas assim. Então eu venho aqui e ponho com o maior, com o maior aqui, ó. Lembrando, não pode mexer na raiz, hein? Aí a gente vem e preenche aqui tudinho. Agora, gente, quando for daqui um mês, ela tá show de bola. Olha isso aqui, ó. Então eu dou aqui uma renovadinha aqui também. Essa, aqui, essa plantinha aqui é uma plantinha boa, bonitinha. Então é isso aqui, ó. Eu sempre faço isso aqui. Aí ela já gosta, né? Ela vê isso aqui, já fica alegre, né? Ali também nós temos ali, ó. Isso aqui é uma manilha. Olha só, uma manilha. Aqui nós temos aqui, isso aqui é hortelã. Só que devido a terra estar bem fraca, ele está quase morrendo. Ele não está crescendo. Então o que, é que eu vou fazer? Eu vou tirar aqui essa terra aqui, ó. ó Olha como, como está a terra que está dura Então eu vou tirar bastante terra aqui, ó. Endureceu bastante essa terra aqui, então... Eu vou tirar. aonde não tem raiz, ó. Isso aqui, isso aqui era cheio. Tem só aqui do lado aqui, ó. Só um pouquinho. Então eu vou tirar bastante fundo aqui. E a gente vai ver daqui uns um dias como é que vai ficar. Ó, aqui não tem mais rotelã, que já, que já morreu. Só tem aqui, ó. Nem aqui tem mais. Então, essa terra aqui, aqui tem, ó. Então eu vou fazer assim. Tirei essa terra aqui. E agora eu vou pôr uma terra nova. Aqui em cima, então, vai ser para ele, vai ser uma vitamina. Aí nós vamos fazer disso. Nós vamos pôr esse galinho aqui, ó. Esse galinho aqui de hortelão. Olha, ele está compridinho aí, ó. Ele já é um galinho antigo. Olha só, olha o tamanho do, do galho. Então, eu vou fazer assim, ó. Eu vou dobrar ele aqui dentro. Dobrei ele aqui dentro. Esses outros também, ó. Eu vou dobrar tudo aqui dentro. Esses aqui também, ó. E eu vou fazer isso aqui, ó. Vamos cobrir ele com adubo novo. Para nós ver como é que vai ficar. Maravilha, ó. Então vamos aguardar aí, ó. Olha, vamos aguardar aí. E tem mais outros, vou assim também. Então vamos que vamos, né? Pois então, minha gente, ficamos por aqui. Um forte abraço. Se gostou do vídeo, gente, não esquece de se inscrever se não é inscrito. Deixar o seu like e ativar o sininho. Se puder compartilhar os nossos vídeos. Na rede de WhatsApp, Facebook, Instagram, a gente agradece. Fui. Um forte abraço. Tchau, tchau. E até o próximo vídeo. Vamos aí ver como é que vai ficar daqui uns 10, 15 dias mais ou menos.